Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live do curso de formação em TICs. É a nossa última live. Estamos encerrando esse ciclo de formação, mais um ciclo de formação desse semestre. O curso de formação em TICs é uma realização da Secretaria Especial de Educação a Distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E se você está chegando agora, eu sou a professora Daiane, sou professora do curso de pedagogia da UFMS e trabalho na divisão de educação à distância da SEAD. E estou conduzindo, juntamente com a nossa equipe, esse curso de formação em tecnologias digitais. Bom, e hoje a gente vai falar então sobre o módulo 4, é, trazendo um pouquinho aí das estratégias e tecnologias para avaliação da aprendizagem online. E para conversar co sobre isso hoje, nós teremos uma convidada, a professora Heloísa, lá do campus de Três Lagoas. Professora Heloísa, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Vamos fazer um bate-papo hoje bem legal para ajudar nossos colegas aí, a pensar em que tecnologias podem ser utilizadas para avaliação da aprendizagem. Olá, olá a todos, tudo bem? É muita honra que nós estamos fazendo parte dessa equipe, é, a trabalhar com a Daiane, Hércules, todo o pessoal da SEAD, é, só nos deixa muito feliz e também estar com vocês hoje. Eu sou Heloísa Portugal, sou professora do curso de Direito da CPTL, UFms FMS. Há um ano cheguei aqui, vinda também do Pantanal. E as tecnologias estão comigo já há muito tempo. A minha família sempre teve acesso, além de outros cursos que a gente fez. E nesta pandemia... O que sempre eh, era tido como um ônus para mim, hoje virou um bônus, que é o conhecimento com a, uh, a parte tecnológica. Né? Então, hoje estou aqui com vocês e Daiane para conversar sobre essas avaliações e as formas que a gente utiliza uh, para uma melhor aprendizagem. Legal, bacana, Heloísa. Muito obrigada pela parceria. Bom, eu acho que a principal questão que a gente teve, né, quando iniciou essa pandemia, a gente começou a trabalhar de forma remota, o que fazer e como avaliar que tecnologia usar, que ferramenta usar para avaliação da aprendizagem. Na semana passada... Quem participa do curso de formação EAD, a gente teve uma conversa super bacana com a professora Raquel, da FAED, onde a gente falou um pouquinho sobre questões mais conceituais, né, é, de concepções de ensino e aprendizagem. E a gente teve a oportunidade de se debruçar sobre esses conceitos, né. E nessa, nessa live de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as ferramentas, né? E sobre é, que estratégias a gente pode utilizar, né? Contando um pouquinho das nossas experiências enquanto professoras também. E contando também um pouquinho do que a gente andou pesquisando aí para compartilhar com vocês sobre essas ferramentas. Então... A gente tem alguns desafios aqui quando a gente pensa em avaliação da aprendizagem online, né? Se a gente estava acostumado a trabalhar com avaliação é, somente no papel, é, de forma presencial, né, principalmente os professores que não tinham tido nenhuma experiência de uso de tecnologia, é, de, a, é, de apoio, né, ou ambientes virtuais de apoio à presencial sentiram bastante dificuldade nessa transição, nessa transição do presencial para o online. Então, a gente tem vários desafios nesse contexto, né? Desde organizar um roteiro de aprendizagem, né? Isso perpassa, inclusive, a organização que a gente faz dos ambientes virtuais, né, a forma como os alunos acessam, tipo, as escolhas que a gente faz de organização é, da, das nossas estratégias. Esse desafio também passa por escolher um tipo de ferramenta ou ferramentas, diversas ferramentas, para a gente é, organizar os conteúdos e dessa forma a gente conseguir entender de que forma os nossos alunos estão compreendendo esses conteúdos. Outro desafio muito grande que a gente percebeu é a questão do feedback. Né? A gente conversou bastante sobre feedback na semana passada, sobre o conceito de feedback. É, e a gente teve. A gente passou a dar mais feedback para os alunos nesse período de ensino remoto. Né? Antes a gente tinha aquele encontro presencial que a gente tinha o contato é, pessoalmente com os alunos e depois desse momento presencial a gente quase não se comunicava com os nossos alunos né e a pandemia fez a gente se comunicar mais com os nossos alunos fez a gente criar mais canais de comunicação e a gente precisou dar mais feedback porque foi um período de aprendizagem também para os alunos então quando a gente escolhe uma ferramenta, por exemplo, para fazer, para organizar uma estratégia de avaliação da aprendizagem, a gente não pode partir do pressuposto de que o aluno sabe utilizar aquela ferramenta. Então, Heloísa, aqui, por exemplo, na, nas minhas disciplinas, sempre que eu escolhi uma, uma determinada ferramenta para avaliação da aprendizagem, eu também fiz tutoriais ensinando os alunos a usar essa ferramenta, e isso foi, assim, o diferencial para as atividades darem certo, para eles não terem tanta dificuldade. É, a avaliação de todo o processo também, né, a gente pensar na avaliação como um processo e não como um evento único dentro da disciplina, ou uma ou duas vezes você vai lá e faz uma avaliação e considera que que isso é suficiente para medir o que o aluno, né, medir até uma palavra ruim para a gente falar de aprendizagem, mas se a gente for pensar na avaliação com, como um evento ou dois eventos únicos durante um semestre, a gente vai estar tá realmente medindo essa aprendizagem, o que talvez não seja muito adequado para um período de ensino remoto, né, para aprendizagem online, como a gente está pensando numa aprendizagem mais interativa onde os alunos são mais protagonistas é, outro desafio é a gente organizar as nossas estratégias o nosso planejamento como uma trilha de aprendizagem esses dias eu tive um feedback muito bacana de uma professora que é do nosso é, que é da UFMS que participa de um dos nossos cursos e ela falou Olha, Daiane, como é bacana a gente pensar nas trilhas, porque a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, não é? A gente tem que mostrar o um caminho para os alunos. Daiane, e assim, também fazendo um comentário com relação a esses desafios, é, nós temos que nos repensar como professores é, no momento em que, uh, quando a gente está presencial, o professor costuma pensar muito uh, em como evitar a cola. Né? Uma, uma das questões que sempre uh, entra em reuniões pedagógicas as quais eu participo é o desafio uh, sobre uh, como o aluno como evitar que o aluno colhe. Né? E uh, nesse, nesse novo contexto e nessa, nessa formatação, ao escolher a ferramenta. Nessa, nessa avaliação do processo de aprendizagem, nós também temos que pensar que uh, não estamos no formato de sala de aula. Então, pensar em ferramentas e, e situações em que, uh, entre aspas, né, vamos sair um pouco da casinha, da formatação quadradinha e, e, e que dar uma prova, teste, para os alunos. Né, esse tipo de avaliação, no sistema online, ela deve ser muito repensada, né, uma, uma avaliação exclusivamente, não que não possa ser, né, não é isso que eu estou dizendo, mas uh, exclusivamente testes, né, uh, a quantidade de perguntas e o tipo de perguntas que a gente faz, principalmente nas humanas, e né, falando especificamente também do direito, é, então, esse avaliar né, o processo, é muito importante o professor pensar que ele não está em sala de aula. Né, e esse é, anseio de evitar que o aluno colhe, né, talvez usar outras formas, como nós vamos começar hoje aqui, sejam mais eficazes né, do que uma prova assíncrona, ou um exercício assíncrono, em que eh, o professor não tenha essa interatividade com o aluno. Né? Então, uma observação em que durante todo esse ano, utilizando as formas remotas, a gente pode pensar até para situações próximas de forma híbrida. É, foi um ano de muito aprendizado para todo mundo. Né? Então, a gente testou muitas coisas... E, e o processo da gente ser professor é isso, né, a gente aprende com os nossos erros também, a gente avalia o que deu certo e a gente melhora, né, a cada semestre a gente vai avaliando o nosso trabalho também e pensando em novas estratégias para a gente conduzir é, os próximos, as próximas turmas, né, com os, novos, os, próprios, os próximos estudantes que vão chegar. E é importante é, a gente também ter o feedback dos estudantes sobre aquilo que a gente fez, né? E isso é muito bacana, isso ajuda a gente a acertar a nossa rota, isso ajuda a gente pensar cada vez mais é, em, em trilhas de aprendizagem, e isso é muito legal porque dá para a gente fazer isso em todas as áreas do conhecimento, né? É, a gente consegue organizar diversas estratégias usando as ferramentas que a gente tem à nossa disposição e usando a criatividade, né? É, como a Luísa falou, não é que a gente não pode trabalhar com questões fechadas, com questionários. Eu acho super bacana, principalmente quando o professor tem turmas muito numerosas, né? Você ter um feedback... É rápido de uma avaliação online é legal mas até a forma de você organizar essa avaliação é, seja de múltipla escolha sejam avaliações abertas é importante para você conseguir fazer com que o aluno aprenda no momento que ele está participando da avaliação então a avaliação ela precisa ser também um momento de aprendizagem então, será que as questões são formativas? Será que elas ajudam o aluno a pensar? Será que elas instigam o aluno a pesquisar? Porque é isso, as nossas competências, as competências que a gente tem que começar a criar, elas não são de decoreba, né? Elas vão além da decoreba. Então, a gente precisa pensar em questões realmente que sejam formativas, que ajudem os alunos a pensar, que mostrem caminhos para eles pesquisarem, para eles irem além para eles produzirem conteúdos. E a gente vai falar, então, sobre algumas, algumas dicas, né? É, eu contei um pouquinho, rapidamente, dessas dicas também na live do, da, do curso de EAD. Então, eu vou repetir aqui, porque é o mesmo tema, mais focado nas ferramentas, mas é basicamente a mesma estratégia. Então, quem assistiu semana passada vai ver um pouquinho do do repeteco aqui tá mas a gente vai falar sobre algumas ferramentas a mais no final bom eu falei no, logo que eu comecei a minha fala que a organização didática também é um processo avaliativo né então é, a gente consegue conduzir os estudantes por essa trilha por esse roteiro de aprendizagem organizando também os conteúdos então, a gente não pode, o aluno precisa saber o que vai acontecer. Ele precisa ter uma organização mínima da sala de aula virtual para ele saber por onde ele tem que ir. Então, talvez tenha um exercícios e atividades, eu gosto muito de trabalhar com desafios. Então, eu organizo os desafios, então, dentro de uma nota, por exemplo, eu tenho vários desafios. E um desafio depende do outro, então... Se o aluno não conseguir fazer, se ele não fez o desafio 1, ele não consegue fazer o 2, porque ele precisa dessa trilha. Né? Ele precisa cumprir com essas etapas, porque as etapas foram pensadas para ele conseguir organizar suas ideias, para ele conseguir passar pelos conteúdos e para ele mesmo perceber o quanto ele conseguiu assimilar desses conteúdos. Então, a organização do ambiente virtual, seja o Classroom ou o AVA, Moodle, né? Os dois são AVA, mas o Moodle ou o Classroom, é, a gente pode organizar os conteúdos e as atividades que vão avaliar a aprendizagem nesse contexto. A gente pode fazer uma organização no formato de trilhas, né? de roteiro. O que são essas e assim... trilhas? Pode é muito bom, bom lembrar também que é, o aluno uh, no ensino uh, à distância, né, ou na atividade remota, ele é mais ativo. Nós, nós, temos, nós temos que pensar que o aluno deve ser e é mais ativo uh, no, no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, ao passar as atividades, é, dar ao aluno essa possibilidade. É, de que ele assuma o protagonismo também é, do seu aprendizado, né, Daiane? Isso mesmo, Heloísa, isso é importante porque se a gente considera o aluno como é, um receptor passivo de informações, a gente também organiza as, as estratégias de avaliação dessa forma, ou seja, ele vai lá e vai responder um punhado de perguntas de múltipla escolha e a avaliação está feita. É mais fácil fazer assim? É, mas será que está que sendo formativo para o meu aluno? Será que ele está aprendendo? Porque qual é o nosso papel principal? Não é a gente caminhar junto com esses alunos para que eles aprendam os conteúdos, para que eles... É, se formem né, com qualidade, que eles sejam profissionais referenciados. Então, a gente precisa pensar é, como a gente está organizando isso, é, de forma que os alunos sejam protagonistas de verdade. E essas estratégias que eu vou contar para vocês aqui, que eu trabalhei, tenho trabalhado há alguns anos nas minhas disciplinas. Elas fazem justamente isso, elas colocam os estudantes para participarem mais ativamente e para produzirem mais conteúdos ao invés de receberem conteúdos apenas, receberem informações, tá? Então, a gente tem, claro, todo mundo tem trabalhado bastante com... Opa, meu slide não quer mudar aqui, peraí. Vou voltar. Um. Com interação síncrona, a interação síncrona é super importante, é um momento de troca, um momento de diálogo, e é um momento também de avaliação da aprendizagem. Então, dá para fazer avaliação é, durante uma aula síncrona? Dá, mas você não pode, por exemplo, unir o um estudante que não conseguiu participar da aula síncrona, você tem que dar a opção para que os alunos possam né, ver, acessar conteúdos depois também e participar da atividade é, onde você estiver organizado para ele participar. É, então, nós temos é, também considerar a, a diferença de localidade dos nossos alunos, né? É, eu deixo um exemplo de um aluno em que mora numa, numa região rural ele tem uma dificuldade de acesso online muito tempo, ele lamenta muito quando não participa das aulas síncronas, né? mas é, nós devemos considerar isso também, né? então, quando a Daiane coloca, não punir o aluno, é, é, é importante é, considerar que nós temos nesse Brasil uma diferença de acessibilidade online muito grande, e quando a gente pune o aluno por ele não participar da aula síncrona, né, a gente vai gerando mais ainda um afastamento desse alunado é, da nossa atividade. Ao passo é que trazer o aluno para a aula síncrona de uma forma é, mais acolhedora, né, é, faz com que cada vez mais nós tenhamos os alunos participando. Então, isso é importante, lembrar que a gente está é, em uma situação de diferente tipo de acessibilidade online. Verdade, Luiza, bem lembrado. Esses dias eu fiquei assim, em choque com uma, uma aluna minha que veio desesperada perguntando se ela ainda poderia fazer as atividades que ela não tinha feito e se a atividade ia ter uma nota menor é, por conta do atraso dela. Aí eu falei, não, da onde você tirou isso? Não, professora, é que tem alguns professores que diminuem a nossa nota porque a gente não entregou dentro do prazo. Então, assim, isso, de certa forma, desestimula o estudante a, a fazer a atividade, a acessar aquele conteúdo e aprender então, a gente está tirando uma oportunidade de aprendizagem por uma questão temporal, por uma questão de acesso, né? Então, é, a gente sempre tem falado sobre a empatia, né? A gente nunca teve que exercitar tanto a empatia como a gente está fazendo agora. E eu espero que esse exercício seja um aprendizado para a gente levar para o presencial, levar para sempre, né? Para a nossa vida, para a nossa profissão. Bom, é, eu gosto muito de trabalhar com murais colaborativos e para isso a gente tem duas estratégias bem bacanas, que é o Padlet e o Oclet. Então, eu fiz um gif aqui de um quadro que foi produzido pelos, pelos meus alunos e uma atividade avaliativa que era colaborativa. É, esse quadro ele envolveu pesquisa, ele envolveu trocas de ideias com a turma, então, é, foi um processo criativo que eles tiveram que fazer aqui, e foi um resultado muito bacana, além de que depois esse mural, ele se torna um, uma ferramenta de pesquisa também, de consulta, né, para que eles possam voltar e revisitar algumas coisas que eles precisam sobre os conteúdos trabalhados, é, o Padlet tem várias formatações, né, a gente pode exportar ele em vários formatos, tem também estratégias de você avaliar dentro do Padlet por nota, por é, like, por, por... Ah, esqueci agora quais são os parâmetros lá, mas dá para configurar várias opções de avaliação colaborativa ou de avaliação do professor em cada uma das postagens que são feitas. E o Oaklet também é, é tipo um, um mural colaborativo, dá para criar coleções de conteúdos. Então, esse aqui, por exemplo, os alunos tinham que pesquisar conteúdos relacionados à competência 5 da BNCC. Então, eles pesquisaram vídeos, artigos, é, é, podcasts. Reportagens. Uma forma também de utilizar os murais colaborativos, né, eu uso muito nas disciplinas jurídicas que eles pesquisem notícias vinculadas ao ponto que nós estamos, então eles podem pesquisar nos meios de notícias online, eu gosto muito de usar a BBC, porque a BBC ela tem um leque de é, assuntos muito diversos, né, a BBC é, Brasil, e aí pedir para eles colocarem as notícias nos murais né, e fazerem comentários. Isso faz com que tenha uma interatividade muito, muito boa com os alunos e também durante as aulas. Né? Legal. É legal que eles podem interagir, eles podem criar juntos esses murais e depois se torna uma ferramenta que eles... É, um repositório né, de conteúdos né que eles podem acessar futuramente também então nada é perdido né eu sempre gosto de pensar no, no processo de avaliação também que gere um produto final e que esse produto final possa ser utilizado para aprendizagem também então, eu gosto de pensar a aprendizagem nessa perspectiva, né? De que os alunos possam acessar isso depois, que eles tenham acesso, que eles tenham liberdade de modificar, inclusive, aquilo que eles fizeram. É Isso é muito bacana. Outra coisa bem, bem legal que eu tenho trabalhado e que tem dado certo... É, e eu já, já recebi vários depoimentos né, de colegas que começaram a trabalhar com podcasts, com criação de podcasts, e que estão gostando muito. Então, o podcast é uma ferramenta muito bacana para a gente trabalhar inúmeras coisas, né? Então, você pode trabalhar pesquisa, pode trabalhar entrevista, você pode trabalhar síntese, né, de conteúdo, de conceitos, criatividade, organização, é, tudo, né, a gravação da fala, edição, tudo, vai envolver aí diversas habilidades, né, e o, o resultado final dessas produções são incríveis, né, eu queria... É, surpreender é, no, no projeto de extensão nosso, nós utilizamos a ferramenta de podcast. É, no início, é, os alunos um pouco acanhados, que não sabiam fazer direito, mas é, já agora, no final do projeto, eles estão produzindo praticamente sozinhos. Eles gostam de fazer, interagir. É uma ferramenta muito boa, né? é, em que a gente pode utilizar como uma forma de avaliar o aluno, ele produziu o conteúdo. E junto com o podcast, também a gente pode fazer é, na forma de uma produção de, de textos, para né, quem é da área é, de produção de textos, no direito eu usei isso, é, voltado para a comunidade. Né? Então, verbetes, então cada aluno escreve ao invés de fazer a prova, então, por exemplo, na área do direito de família, nós fizemos verbetes de palavras é, para a gente fazer na forma de é, um, um material online, um e-book, distribuído gratuitamente para toda a comunidade. Então, é, até essa ideia, ela não é originalmente minha, eu tenho que fazer aqui, Daiane, uma referência ao professor Kleber Angelucci, que ele trabalhou com uma cartilha, de Direito de Família, há um tempo atrás, e baseado nessa ideia dele, eu apliquei na disciplina e os alunos amaram. Então, ao invés de uma prova tradicional, eles produziram verbetes é, sobre temas, né, é, termos da área para distribuir. Né? Então, é uma forma em que eles muito interagem legal. e fica muito legal, tanto o podcast quanto os verbetes. Aí você vê, né? Você coloca os alunos para trabalhar em algo que vai servir para a comunidade, que eles vão passar por um processo de aprendizagem, de escrita, de reflexão, de pesquisa, e você ainda tem um produto que vai ser que a, a sociedade vai se beneficiar com ele, né? Que a comunidade vai se beneficiar. Então, isso é muito bacana, né? A gente olhar para as experiências, por isso que é legal a gente ter esses momentos, né? De compartilhar experiências, é, da gente mostrar o que a gente faz, né, Da gente produzir esses recursos de forma aberta para que outros professores possam melhorar, adaptar tudo aquilo que a gente fez para os seus contextos, isso é muito bacana. Então, é, os professores que estão nos assistindo agora e quem vai assistir depois, né? É, você, você pode usar podcast em todas as áreas né, do conhecimento. É, é uma, uma estratégia muito bacana mesmo. Vale a pena experimentar. E aí, para a gente fazer isso, como eu falei, né? A gente vai precisar de algumas ferramentas. E aí, essas ferramentas, elas demandam aí uma, uma pequena curva de aprendizagem... Que o professor vai ter que passar primeiro, então. Primeiro, se você nunca ouviu podcast, é importante você começar a ouvir podcast para você saber o que, que é, como que funciona, como que é apresentado, qual que é a proposta. É, conhecer que ferramentas você pode utilizar. Nessa atividade que eu fiz, eu utilizei o Anchor. Eu gosto bastante dele porque, além de gravar e editar, ele já transmite para todas as plataformas. Mas se você quiser é, usar uma plataforma aberta como Audacity, você pode editar no computador, depois fazer uma lista de reprodução no SoundCloud, por exemplo. Então, lá na nossa, no nosso espaço do módulo 4, lá no Moodle, tem acesso a todas essas ferramentas e várias dicas bacanas lá para vocês se aprofundarem. Eu também trabalhei bastante com o Jamboard, trabalhei com avatares, né, trabalhando educação midiática e informacional. Trabalhei também de uma forma diferente dentro do Google Slides, do Google Apresentações, a gente fez um fórum colaborativo dentro do Google Slides, onde cada aluno tinha um slide, onde ele tinha que replicar aquele slide, inserir o seu avatar, responder as perguntas e responder o colega usando a ferramenta de, de mencionar o, o colega no comentário. Então, foi um fórum diferente, é, foi bem bacana porque é um fórum bastante visual e, e os avatares assim fizeram toda a diferença nessa questão da gente se colocar... É, colocar a nossa representação, né, como que a gente se vê, como que a gente se projeta, e foi um, um período de reflexão também para os alunos com relação a isso. É que a minha disciplina, né, essa disciplina que eu estou trazendo os exemplos, é uma disciplina que trabalha educação, mídias e tecnologias, então eu tenho a oportunidade aí de explorar questões conceituais e questões das ferramentas também. Eu também uso o Jamboard como uma estratégia de brainstorming, é, tanto nas aulas ao vivo, como para desenvolvimento de atividades. Então, sempre que a gente tem uma aula é, síncrona, essa aula síncrona tem um Jamboard. Esse Jamboard ele pode ser preenchido. É, as pessoas podem colaborar no momento que está tendo a aula, no momento que a gente está conversando, ou se a pessoa... Vai assistir depois a aula, ela assiste, vai lá, coloca suas contribuições lá. E a gente tem, assim, os quadros que, que têm resultado nesse, desses momentos síncronos são quadros fantásticos de muitas reflexões, de, de, de entendimento mesmo daquilo que está sendo trabalhado. Então, é muito bacana explorar isso, né? A gente tornar, tornar visual aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está expressando. E muitas vezes... Uma... Pode falar, Luiz. Uma... Oi, Obrigada, Dena. Uma experiência também muito interessante com o João Borde é que alguns colegas acabam comentando que eles têm a sensação de estar conversando com a parede, né? Quando está numa aula uh, ao vivo, o aluno pede para desligar a câmera porque senão fica muito pesado... E, de repente, você tem um monte de fotinhos, né? E a sensação de que você está conversando com a tela do seu computador ou com a parede. Eu até brinco muito com meus alunos, eu falo, ai, parede, oi, como é que vai, parede? É, e aí eu brinco com eles da regra dos três segundos, né? Que eu sou uma pessoa carente, em que eles devem conversar comigo quando eu falo o nome aleatoriamente, eles têm três segundos para se manifestar. Se eles não, não fizerem três segundos, tem catapulta. Então, assim, eu faço essas brincadeiras com ele, mas com o Jamboard aberto, né, utilizando o Jamboard, eles se manifestam. Tem aula que você nem precisa é, fazer qualquer menção a, a, aos três segundos porque uh, a câmera em si, estar aberta, a câmera passa de ser desnecessário. Então, atualmente, a gente acaba dispensando, tem aulas que a gente dispensa totalmente a câmera, de ficar com a câmera aberta, e a gente utiliza esses recursos interativos, em que eles mesmos adoram. Já teve uma aula em que, de repente, estavam jogando o jogo da velha no cantinho do Jamboard, né, assim, professora, nós estamos aqui. É, então, assim, é, acaba ficando uma, uma aula vívida, né, Daiane? Muito, muito bom. É isso, Heloísa, é muito legal. E agora que o Jamboard está integrado dentro do Google Meet, é muito mais fácil a gente compartilhar ali o quadro que a gente já preparou para aquela aula, ou vai ali na hora e cria um quadro. Eu sempre já deixo preparado e organizado, linkado lá no Class, com... E depois eu só compra, compartilho ali é, no Meet no momento da aula. E essa questão da câmera, Luiza, me fez lembrar uma, é, algo que eu tenho refletido, né? Muitos professores falam isso para mim também, né? Que é a sensação de estar sozinho, coisa e tal. Mas esse estranhamento. A gente não tinha, quando a gente passava quatro horas falando e os alunos escutando na sala de aula, eles não abriam a boca para falar. Então, para mim, é a mesma coisa. Uma tela onde todo mundo está com câmera e microfone desligado, exatamente, uma sala de aula presencial é. em que você fala o tempo inteiro e que e os alunos. Tá corpo, né? é, é. O aluno só de corpo, né? o aluno está ali, só de corpo. É. Então, é uma ilusão achar que eles estão ali. Eles estão, muitas vezes, conversando no WhatsApp, eles estão, entre aspas, na sua viagem, né? Então, é, aí, é, o online redes, acaba né? sendo muito mais presencial, né? Exatamente, porque, assim, eu percebo, assim, das, das duas últimas turmas que eu tive, que eles têm participado muito mais, do que presencialmente. Eu consigo ver a participação, eu consigo ver o registro dessa participação. Isso é muito importante, porque eles podem voltar naquilo que eles fizeram, né? E eu também, assim, eu, não, eu já entro a primeira frase da minha aula, quando está gravada, eu falo o seguinte, não é obrigatório falar, nem abrir a sua câmera, a participação via chat, via Jamboard, se vocês se sentirem à vontade, podem abrir a câmera. Se não quiserem não precisa. Porque não é isso. Não é o fato de eu ficar vendo se eles estão me vendo que vai definir esse momento de aprendizagem. Né? Porque eu não estou ali para ficar repetindo conteúdo. Eu estou ali para um momento de interação, para um momento de aprendizagem, para um momento de troca. Eu fiz um teste esse semestre, Daiane, vou confessar. Só que estamos nós duas, né? Ninguém está ouvindo? <risos> A gente vai fazer uma confissão. Né? O professor Kleber está me ouvindo, e ele lá do curso de Direito, mas ele não vai contar para ninguém. É, na, na, como eu sou nova no CPTL, eu peguei uma turma nova no curso de administração em que não me conheciam, não sabiam né como, como eu era, nada, porque não teve a convivência. Então, eu fiz um teste com eles, o primeiro mês, eu também não abri minha câmera. Eu comecei a aula dizendo que ninguém ia abrir a câmera. Né? Uh, nós íamos todos iniciar a aula com câmera fechada. Né? E iríamos utilizar as outras formas de interatividade. E foi tão interessante, né, justamente isso que você está dizendo. A participação foi tanta que quando terminou o mês de teste, que eu abri a minha câmera, eles levaram um susto. Eles, nossa, professora! <risos> né? E assim, uh, aí eles ficaram tímidos, não queriam mais participar, porque eles acharam que ia ter que abrir a câmera deles também, e eles estavam de pijama e tal. Eu, não, eu só abri a câmera porque foi o trato. Passado um mês, eu ia abrir a câmera. Né? Então, hoje, eh, eles assistem a aula e indiferente se a câmera está aberta ou não. Né? Então eu fiz esse teste, foi muito, é muito interessante. Legal. Eu também, eu fiz a aula inaugural de uma da turma de pedagogia que entrou esse semestre, né? Logo no início do semestre e foi muito legal. Eles estavam tão animados e assim era um dia que tinha chovido, estava um pouquinho frio. Aí no final quando a gente quando a gente foi tirar a foto, eu falei, ó, quem quiser ligar a câmera é, pra gente se ver, pra gente se conhecer, quem quiser e puder ligar, liga. E foi muito legal, tava todo mundo de pijama embaixo da coberta. <risos> e eles participaram a aula inteira, assim, no chat, no Jamboard, respondendo as perguntas que eu tinha feito, tipo, um mentimeter, mas era no no everywhere e eles responderam a pesquisa foi muito bacana então a gente tem que romper um pouco com esse paradigma da presença física né e pensar numa presença virtual eu acho que cada vez mais a gente precisa aprender é, e é um aprendizado mesmo né é, e exercitar essa presença virtual de se conectar mais com os alunos e de entender que essa conexão é importante para a aprendizagem deles. Então, vamos em frente. Temos também a, a, o Mind Map, que é uma estratégia bem bacana para trabalhar com mapas conceituais. Quem ainda não experimentou... Olha, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Tanto para a gente estudar, assim, eu gosto bastante de trabalhar com mapas mentais para estudar, para fazer pesquisa, para organizar conceitos, minhas ideias. E os alunos têm gostado bastante. Isso aqui é uma atividade de uma aluna. Olha que coisa maravilhosa esse mapa que ela fez. E o Gymop, ele é integrado ao Google Drive. E você consegue colocar ele como uma atividade dentro do Classroom também. Eu já expliquei isso, tem um vídeo, está disponível lá no curso também. Como que você faz essa integração, como que você cria uma atividade nativa, tipo Docs, é, formulários, e cada aluno recebe uma cópia. Então, você pode fazer um template do mapa, é, mostrar ali os caminhos que que ele tem que começar, se você vai trabalhar um conceito específico, e, e cada aluno um recebe uma cópia desse mapa para entregar. Isso dentro do, do Classroom. Mas dentro do Moodle também dá, você pode configurar um link de cópia, cada aluno um recebe uma cópia e depois você eles entregam em algum espaço esse link, ou pode exportar em PDF, entregar em PDF, aí fica a critério do professor. Tem várias opções de exportar também. E esse aqui é um quadro de, de registro de ideias das aulas síncronas. Olha que coisa maravilhosa. Esse aqui ó, tem imagem, aí. Eu até não coloquei outros, tem gifs, tem figurinha. Eles fazem de tudo nesses quadros e é muito bacana a interação. Também fiz uma atividade esse semestre de produção de vídeo. E foi muito legal porque foi um desafio enorme para os alunos. porque Eles tinham que organizar um slide. E nesse slide tinha que ter o um roteiro do que eles iam falar no vídeo. Então, tinham alguns, alguns assuntos que eles tinham que abordar, de compreensão. Então, é, nessa atividade, a gente estava falando sobre aprendizagem e inovação pedagógica. Então, a gente passa pelos conceitos de aprendizagem, conceitos de inovação... E eles tinham lido alguns textos e eles tinham que é, é, organizar as ideias deles sobre isso, refletindo sobre o seu próprio processo de aprendizagem, co como eles aprendem. Então, foi um, assim, uma atividade que eles tiveram que se autoanalisar e muitos alunos, eu assistindo os vídeos, muito... desculpa, alguns alunos até se emocionaram ao falar sobre o processo de aprendizagem. E nessa coisa do vídeo, é, de eles fazerem o um vídeo, é interessante também em que eles acabam tendo uma empatia com o professor em estar diante da câmera. Né? Então, ele, nós tivemos uma experiência em um evento em que nós solicitamos que os alunos de graduação é, gravassem um vídeo Uh, e mandassem como forma de explicação do banner. Né? Num primeiro momento, nós achamos que não iria ter muita adesão, que os alunos não iriam gravar a explicação do banner. E, para nossa surpresa, tivemos 288 inscritos no formato de banner e com o um vídeo. E muitos fizeram o depoimento de que é, dava para sentir como era o professor fazendo a aula, dando aula diante de uma câmera. Então, isso também é interessante. A gente pedir para os nossos alunos fazerem esses pequenos vídeos via LUM, né, com slides, em que eles possam explicar alguma coisa. E isso também os coloca na posição né, do professor de estar diante de uma câmera. Legal. E foi muito bacana, Heloísa, que eles utilizaram essas estratégias para apresentar trabalhos em outras disciplinas. E aí eles vieram me contar o quanto os, os colegas e os professores elogiaram o trabalho deles, porque eles tinham aprendido a fazer na disciplina. Aí eles sempre reclamam né, que tem uma atividade para fazer. Mas depois eles agradecem, ah, professora, como eu aprendi com essa atividade, como foi importante para mim. E, e o fato de se colocar diante da câmera, né, é, a gente no presencial, muita gente é, gosta de trabalhar com seminários, né. E o seminário, para quem está começando um curso de graduação, é um, um desafio importante, né? De você se colocar diante das pessoas, de você falar, de você organizar um roteiro de fala. E a gente está colocando eles também diante de novos desafios. Porque a e gente... Viramos atores, né? <risos> a gente está colocando eles diante de novos desafios. Porque... Agora, né, entrevistas de trabalho, né, você vai fazer via videochamada. Então, tem várias coisas que estão mudando na nossa sociedade que demandam essas habilidades e competências também. Então, junto com, com todo esse conteúdo, que são conteúdos das nossas disciplinas, a gente vai também é, trabalhando ou essas outras habilidades e competências que são tão importantes para esse momento que a gente está vivendo. Eu também gosto de trabalhar bastante com texto colaborativo, né? No Google Documentos. Quem gosta do Moodle, dá para trabalhar com o Wiki. A gente tem várias opções e estratégias dentro do Moodle também para fazer texto colaborativo. Eu também trabalho com questionários e trilhas de aprendizagem em algumas situações, então, às vezes, quando termina uma, uma aula síncrona, a gente tem esse check-out, eu gosto de fazer o check-out da aula, porque ajuda eu perceber o quanto eles conseguiram é, compreender daqueles conteúdos, e isso aqui nem é uma avaliação que vale nota, e eles preenchem, e aí eu organizo de uma forma mais gamificada, porque eu preciso saber o que, que, eu, o que, que eu preciso ainda trabalhar daqueles conceitos, o que, que ainda ficou faltando, né? Então eu tenho um termômetro aí que me ajuda a perceber essa aprendizagem, e, e sem nota, né? Não precisa nem a gente não precisa ter nota em tudo, né, Luiz? Acho que essa é uma questão também que a gente precisa ultrapassar né a avaliação tem que se libertar é dessa ideia né de que tudo é nota né é. tem que se libertar eu brinco com os alunos o aluno pergunta professora vai ter ponto eu vai ter um pontinho aí quando eles fazem exercício tal tá? aí eu abro ou o slide ou o próprio jamboard e posto um pontinho professora que é isso eu falei que ia ter um pontinho Aí, ó, um pontinho e coloca o um pontinho. Então, eu tenho isso, que se libertar disso de, de nota. Tem, tem. É porque eles estão acostumados com isso, né? Na verdade, o nosso padrão é isso, né? A gente mede a aprendizagem com nota. Mas a gente vai pensar numa aprendizagem em processo, a gente não pode pensar só em nota. E para fechar essa lista aqui de, de estratégias, eu trouxe o Google Sites... Inclusive tem uma live só sobre o Google Sites, explicando como funciona, como que faz. E eu utilizei esse semestre como um portfólio colaborativo também. Então aqui no lado direito, cada aluno tem uma página. E dentro dessa página ele tinha um roteiro de coisas que ele, que ele tinha que criar é, para essa disciplina. Então, para aquele conteúdo da disciplina. E... Eles estão fazendo isso, ainda esse trabalho, mas está muito legal. Eles gostaram bastante. Foi um desafio novo também é, de aprender a trabalhar com a ferramenta, embora seja muito, muito simples. É, demanda aí um tempinho de dedicação de aprendizagem a trabalhar com essas, com essas mídias também. Mas o processo criativo, né, então o, o portfólio, o Google Sites, ele permite uma integração de diversas mídias. Então ajuda a desenvolver a criatividade na forma de apresentação daquilo que eles produziram. Também trabalho bastante com memes, né, como uma, um estímulo à expressão crítica, eles gostam bastante de, de criar, e eu acho que que é isso, né? A gente tem que estimular cada vez mais os alunos a criar. Seja meme, seja slide, seja vídeo, seja podcast, seja site, texto, seja o que for. Porque quando a gente cria, a gente precisa pesquisar, a gente precisa revisitar conceitos, a gente precisa pensar, a gente... Nossa, no processo criativo muitas coisas são acionadas na nossa cabeça, né? E isso é muito importante para aprendizagem. Quer falar do Mentimeter, Luísa? Isso. O Mentimeter, ele também é uma ferramenta é, que pode ser utilizada é, junto à aula síncrona ou uma forma de avaliação. Né? Ele tem um pequeno, uh, vamos dizer, ponto negativo que ele tem uma diferença entre a conta gratuita e a conta paga, né? então isso pode ser um pouco uh, desagradável, assim, a gente ter que pagar pelo recurso, a gente está acostumado mais com os recursos uh, gratuitos, mas ele tem a possibilidade de fazer, por exemplo, né? na, na parte esquerda, vocês uh, podem ver o leaderboard, que são um questionário que eu apliquei para os alunos, né? e a cada pergunta, ele gera esse score, né? e aí vai criando uma competição dentro da aula, e essa, essa atividade, por exemplo, não teve valor de nota nenhuma, né? eu, eu só falei a eles que ia ter um vencedor, só o fato de ter um vencedor já estimulou, então foram dez perguntas em que eles respondiam em aula, eu fazia a projeção da pergunta, e eles respondiam no Mentimeter, e aí fazia esse score, né? E aí sai o vencedor, e é interessante que o Mentimeter coloca uma coroa no vencedor, faz toda uma... um mise -en né? E aí também tem a possibilidade de ideias, então quando a gente discutiu um filme, o que marcou o filme, e aí o aluno coloca um quadro de ideias, né e também tem essa nuvem de palavras, né? É, foi uma live que nós fizemos com um convidado, que teve um depoimento, e eles fizeram, então, hum, muito legal essa, essa nuvem de palavras. Né? Então, é bem interessante essa situação. E aproveitando aqui, a Eliana né, faz a pergunta sobre a criação de memes, direitos autorais, é, é só você utilizar imagens públicas, né, não utilizar imagens eh, privadas e utilizar imagens que já estão circulando a internet, por exemplo, o próprio Facebook, quando a gente coloca qualquer imagem no Facebook, ela não é mais nossa, tem um, um, uma sessão de direitos, e assim uh, a maioria da, das plataformas online, quando as imagens são publicadas, né, há uma sessão de direitos, de direito público, então, o que você não... E no caso desses, é, é, eu usei a plataforma Gerar Memes. Então, a plataforma só tem imagens públicas. Né? E quando você, você entra lá para criar, você só coloca a frase que você quer colocar naquela imagem. É só você fazer, ter esse cuidado, El, Eliana, de não é, retirar imagens de fonte privada quando você utiliza fontes públicas, né, você não tem o problema dos direitos autorais. Então, e também a gente é... não publicou, né? a gente usa isso assim, dentro dos nossos grupos de WhatsApp, dentro... É, é, essa, essa especificamente a gente não colocou nem no Classroom, foi só no nosso grupo de WhatsApp mesmo, que a gente fez um movimento lá. É, eu sempre gosto de jogar esses desafios lá no grupo. No dia que a gente não tem aula síncrona, por exemplo, é, a gente faz um movimento ou de meme, ou de gif, ou de figurinha. É. É. Uma, outra, uma outra forma também desse tipo de movimento, que eu também utilizo com os alunos, é utilizar trechos de música, porque daí você também é, estimula a cultura. É, então, conforme o tema da aula, eu dou a eles uma semana para publicar no grupo do WhatsApp ou no AVA uma música que tenha a ver com o tema da aula. Pode ser em língua portuguesa, em língua estrangeira, desde que tenha tradução. E isso acaba tendo dois objetivos, né? Um, da, da participação e, e da, da culturalização dentro do conteúdo. É, ele, o Enadi trabalha muito com a interpretação musical, né, interpretação de poemas e etc., com conteúdos utilizados. Né, e fora que aumenta o meu background de músicas, né? Então, <risos> isso também aumenta a sua playlist. E eles têm muito uma playlist legal. muito legal. Então, é, músicas também é muito bacana. De, de é legal, boa ideia. Bom, avançando aqui, a gente já passou do nosso horário. É, vou passar aqui por algumas dicas rápidas, então. É, eu falei sobre o Ocklet, sobre o Padlet, é, falei sobre o Map e a gente tem essa opção também aqui, que é o Coggle, que também é uma, uma ferramenta de criação de mapas mentais. É, o encore para produção de podcasts, o Mentimeter, que a Luiza já falou. Outra bem bacana que tem mais possibilidades de criação também é o Kahoot, ele não é tão limitado como o Mentimeter, e também dá, é, faz o ranqueamento, te dá feedback também sobre é, as respostas dos alunos, dá para usar presencialmente, dá para usar online... Google formulários para quem não conhece ainda, legal experimentar o Jamboard, o Google Sites, o Google My Maps também que é uma estratégia bem bacana para construção de atividades para avaliação da aprendizagem. Não é o Google Maps, é, um, é o My Maps, é onde você cria mapas. Então, Você pode criar mapa do que você quiser e é muito legal, um processo criativo bem bacana que envolve pesquisa também. Acho que ficou repetido aqui o, o Mentimeter. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat ou lá no nosso fórum, a gente está à disposição também no fórum do módulo 4. Todas essas ferramentas que a gente falou aqui é, tem vários tutoriais e outras dicas também nos conteúdos lá do módulo 4. E a gente fica por aqui, deixei aqui o meu link de contato, vocês podem entrar em contato com a Heloísa também lá pelo fórum ou pelo Moodle, e a gente fica à disposição, encerramos mais esse ciclo então de formação, foi um prazer estar com vocês nesse semestre, e semestre que vem a gente volta com novidades, né Heloísa? Você está sem... Com certeza, com certeza, vamos trazer sempre novidades e procurar interagir cada vez mais, né? É, legal a gente... A nossa aprendizada, a aprendizagem de todos. Isso mesmo. A gente tem um grupo no Telegram, então quem está matriculado no curso de formação EAD e no curso TICS tem acesso a esse grupo. Esse é um grupo colaborativo, onde a gente se ajuda, a gente responde pergunta por lá. E a gente compartilha experiências também. E a gente precisa se ajudar, né? A gente está nessa juntos. A gente está aprendendo juntos. A gente não está aqui porque a gente sabe mais. A gente está aqui para fomentar que cada vez mais a gente trabalhe de forma mais colaborativa. E é importante, se você que está nos assistindo, tem uma experiência legal para contar, que é participar, ajudar nos próximos processos formativos. É só falar com a gente que estamos abertos para recebê-los, para é, que vocês possam colaborar junto com a gente nas próximas formações. Um super beijo, um bom restinho de semana, e até a próxima. Obrigada, Heloísa, pela parceria.